Então a gente tem muitos canais e muita gente produzindo conteúdo Então os esforços de quem tem que gerenciar uma marca São muito maiores hoje em, E sem menos tempo para ajuste de conteúdo Então meio que conectando com a história ali Naquele começo as coisas aconteciam muito mais devagar Você tinha muito mais tempo Você disparava uma newsletter por semana Sim. Hoje eu tenho automações que vão disparar e-mails De acordo com o seu comportamento A gente pode disparar milhares de e-mails por, por semana Você talvez receba dois ou três mas na minha estratégia aqui eu disparei milhares então ela é um pouco mais complexa nesse sentido da multicanalidade e eu tenho que fazer aquele one to many, né? que eu tenho que fazer uma personalização um para um mas para milhares de pessoas então exige muito mais coleta de dados e o entendimento de dados uhum. isso não era tão possível antes porque a gente não coletava tantos dados principalmente na área de PR aí, né? a gente não coletava tantos dados antes e hoje o PR ele é, ele é online então você faz relações públicas online, mas você tem taxa de abertura, você tem taxa de, de leitura, você tem taxa de clique numa publicação sua que foi parar lá na UOL e tem um, um botãozinho, um banner e etc. Então você precisa aprender a coletar muitos dados. Essa é a principal mudança.